Da 160 aqui, que é melhor que Honda, que é mais barato. e Eu quero trocar uma ideia com você, uma ideia sincera sobre o que eu acho dessa moto e eu quero saber a opinião de você. O que que você acha sobre a Bajaj Dominar 160, tá? Vou falar para vocês algumas especificações da moto, vou falar para vocês valores. Vou falar para vocês sobre concessionárias dessa marca da Bajaj. Vou falar tudo sobre no vídeo de hoje tá é o seguinte família é muito se fala sobre concorrentes da tita 160 da cg que é a moto mais vendida do brasil tá? muita gente reclama da cg mas acaba comprando ela porque na minha opinião é a melhor moto do mercado e como é a moto mais vendida do brasil eu acredito que muita gente concorda comigo tá mas é o seguinte, tem várias marcas que é concorrente. Aí as concorrente lançam uma marca e o pessoal sai falando: Ah, acabou pra Honda. Agora essa moto é melhor que, que a CG 160. Quando eu falo CG, é Titan. Foi start, tá? E é o seguinte, família: Dominar 160. Vamos lá. Vamos falar algumas coisas sobre ela. A moto tem um design bonito. Muito legal o design da moto, tá? É. Ela tem. É um motor de 160 cilindradas O motor dela gera 17 cavalos É mais forte que o da Titan O da Titan aqui no álcool Gera 15.1 cavalos, tá? Então, de potência, ela é mais forte Só não sei se ela vai andar mais por causa do peso Mas acredito que é praticamente a mesma coisa, tá? É, eu encontrei o, de, o peso dela em ordem, em ordem de marcha E é praticamente igual a Titã tá? é, A moto tem suspensão invertida Suspensão bonita, né? Suspensão invertida Na minha opinião não precisa de uma suspensão invertida para uma moto 160 Uma moto de uso urbano Mas ela tem e a suspensão invertida é bonita Ela tem freio a disco nas duas rodas Coisa que na Titan não tem a Titan tem freio disco somente na roda dianteira. Outra coisa, o tanque de combustível dela tem capacidade de apenas 12 litros. Da Titan é bem maior, tem 16,1 litro aqui. A autonomia da moto vai rodar bem mais, tá? Então ponto aí positivo para Titan. E tem uma coisa, família, é, iluminação da moto também. É, na dianteira, é lâmpada halógena, lâmpada normal, não tem LED. Se eu não me engano, na traseira que é LED. Mas também isso é, é o de menos. Porque por 30 reais você compra um LED e coloca na moto, tá? Isso também não faz tanta diferença assim É outra coisa. Questão de vendas. Vamos falar sobre vendas dessa moto. O que, que eu acho sobre a barragem O valor dela. Tá custando. Eu entrei no site hoje, tá? 17 mil. 420 reais é o valor que eu encontrei no site A Titan aqui é mais cara Você vai pagar por volta de 20 mil reais Um pouquinho menos, um pouquinho a mais Depende da, do valor da sua cidade tá? Ou seja A Titan está uns 2.500 reais mais caro Só que família O que, que vocês preferem Titan 160 ou Bajaj Dominar 160 Fala, Deixa aqui nos comentários Qual moto você pegaria Ambas as motos também tem transmissão de 5 velocidades, 5 tá? marchas O painel dela, da Bajaj, ela tem o um contagiro grandão analógico E tem o do lado painel digital com indicador de marcha tá? Ela tem algumas, alguns acessórios, poucos eles, mas é um pouquinho mais do que a Titan, tá? Mas família, é o seguinte, quantas concessionárias existe da Honda, vocês sabem me dizer? Eu não sei, mas tem muitas, vocês concordam comigo? Toda cidade que você vai tem uma concessionária Honda No mínimo uma, tem cidade que tem duas, três, quatro ou várias dependendo da cidade que você mora E quantas concessionárias tem a bajagem? Eu entrei no site, estava pesquisando é, Tem só no estado de São Paulo e no estado de Santa Catarina, em Florianópolis O número de concessionárias é, Se não me engano é cinco Concessionárias aqui no estado de São Paulo E uma Em Florianópolis Seis concessionárias no Brasil todo Você acha que vai dar para atender A população Na minha cidade mesmo aqui Se eu quisesse comprar uma moto Dessa, eu teria que rodar 150 km Para ir até a concessionária Imagina se eu tiver que fazer revisão Se eu precisar de uma peça E não tiver pronta entrega Que com certeza não vai ter Aí tem que andar 150km E pra quem mora no Nordeste Vai viajar até São Paulo Pra pegar uma moto dessa Nunca né família Então já começa aí os pontos negativos Que o pessoal fala muito Ah ela vai revolucionar o mercado Não vai, porque não tem concessionária para isso E não tem suporte para isso a Titã Por ela ser da Honda Por isso o pessoal gosta muito da Honda Se você precisar de uma peça Caiu, quebrou, ralou Amanhã você consegue essa peça Por mais caro que você pague Mas você consegue amanhã em qualquer lugar Qualquer mecânico Mexe nessa moto, qualquer um O mecânico mais ruim que você encontrar Na sua cidade Ele vai saber mexer na Titã Na Dominar eu já não sei Entendeu? É... Para você ter uma ideia família, eu peguei, estava pesquisando sobre quantas motos foram vendidas nesse ano, os três primeiros meses desse ano de 2023, janeiro, fevereiro e março. Vocês sabem quantas motos Dominar 160 foi vendida nesses três meses? Da Titan, da CG 160, foi mais de 97 mil em três meses. Da Dominar 160 foi apenas 17 Não é 17 mil não, é 17 17 motos em 3 meses Olha a diferença família Imagina pra você revender uma moto dessa Olha a procura que tem, é quase nenhuma Não vende nada dessa moto, vende muito pouco Ou seja, na hora que você, você compra Você paga um valor um pouquinho abaixo da Titan na hora de vender, já era. Você vai ter que baixar o preço e muito para conseguir alguém que compre essa moto. Já aconteceu comigo isso, tá? Eu tinha comprado uma moto de uma marca diferente há muito tempo atrás. E na hora de vender, eu tive que baixar coisa de mil reais abaixo da tabela FIP da moto para empurrar alguém que aceita. Alguém que vem, que compra a moto. Depois ninguém quer. A moto. Você compra uma alegria, na hora de vender uma tristeza que ninguém vai querer, entendeu? Esse é um ponto muito negativo. Além de ninguém vai querer, você vai ter que baixar muito o valor da moto, perder muito no valor que você gastou para conseguir vender para alguém, tá? Isso já aconteceu comigo. Eu sei, eu sei que acontece com várias pessoas também, tá? A Titan. Eu comprei ela por 15.900. Hoje ela vale meio Eu ganhei dinheiro, entendeu? Eu paguei caro Não é barato não, paguei caro na moto Mas eu ganhei dinheiro em cima dela, pra você ter uma ideia Ela valorizou E mesmo que ela desvalorizasse, seria muito pouco Porque é uma moto muito boa de mercado Uma hora ou outra você vai precisar trocar de moto Vai precisar vender E quando você quiser fazer isso, vai ser muito fácil Achar comprador e o valor que você vai conseguir vai ser um ótimo valor Se ela estiver em bom estado De, estado de conservação Você entende, entendeu? Por isso é, Na minha opinião Não que a Bajaj não seja uma moto boa Pode ser que seja Uma moto boa De boa durabilidade Não sei porque eu não tenho tá? Mas em, que, em comparação dela com a Honda A Honda é muito superior a ela Entendeu? Na minha opinião Eu quero saber a sua opinião O que, que vocês acham disso Tá? Questão De manutenção É muito mais fácil você fazer uma manutenção Na, na Titan. Que você vai encontrar concessionária perto de você Vai encontrar peça pronta entrega Entendeu? Vai encontrar uma loja para você comprar a moto Mais fácil Tem como você fazer consórcio, financiamento Ou pagar à vista mesmo Tá? Questão de equipamentos Que a Dominar 160 Tem mais que a dá Tem um indicador de marcha Que é coisa que na minha opinião não, não precisa Só eu acho importante isso pra moto grande tá? é... Suspensão dianteira invertida Também que eu não acredito que precise para uma moto de uso urbano tá? Então de resto Ela tem esse... Esqueci o nome disso aqui. De desligar a moto. Na Titan não tem de fábrica. Mas você pode colocar. Você paga 10 reais aí. Você coloca um corta-corrente. Lembrei o nome. Corta-corrente. Entendeu? A Dominar também tem um negócio que é muito feio nela. Que ela tem aquele pedal de partida. Partida a pedal ainda. Entendeu? Fica muito feio na moto. Que o lado deveria tirar. Que é uma coisa antiga. Então família, na minha opinião é... para uma marca bater de frente com a Honda Ela tem que ser muito grande Como vocês viram, uma moto teve 97 mil vendas E a outra teve apenas 17 A Honda nem sabe que existe praticamente a bajada de tão poucas vendas Que ela tem Vocês entenderam? Tem outras motos, tem a Dominar 200, a Dominar 400 Mas mesmo essas, pode juntar a venda de todas essas motos da, dessa marca não vai chegar nem perto no número de vendas da Titan. ela é a moto mais vendida no brasil vende muito essa moto muito mesmo muito disparado na frente das outras motos vocês entenderam então o pessoal quando você vê na internet o pessoal ah, vai revolucionar o mercado é não caia nessa tá você for comprar uma moto você tem que pesar na balança o que que, vai, o que que vale pra você? Você quer uma moto com um pouco mais de acessório Que a Titan? Beleza, a Dominar Tem um pouco mais de acessório que a Titan Mas compensa pra você Depois na hora que você tem que vender a moto é, Perder muito dinheiro Do que você investiu Você pagar 17 e vender por 13 Depois Na moto ficar meses e meses na, na concessionária, na loja tentando vender E não consegue comprador Vale a pena você precisar de uma assistência da da loja, e a loja se fica muito longe da, da onde você mora, seis entenderam família. Tem que esses essas coisas valem muito na hora de comprar uma moto, muito mesmo. Porque você sempre vai acabar precisando fazer uma revisão, ou às vezes pode acontecer uma queda, você precisar trocar alguma peça, tá? Um ponto bom da Dominar que eu tenho certeza. É a questão do seguro O seguro dela com certeza é muito mais barato que o da Titan O da Titan tem o seguro mais caro das motos tá? É um seguro bem caro mesmo da Titan Por ser uma moto muito visada para roubo tá? Mas o da Bajaj vai ter um seguro bem baratinho Então vale a pena você colocar essas coisas na balança antes de comprar A minha opinião, eu pegaria a Honda de olho fechado Tá? Essa é a minha opinião, não sou patrocinado pela Honda Não sou patrocinado por nenhuma marca Na minha opinião, vale a pena pegar essa moto Por causa desses pontos que eu falei E na sua opinião, o que, que você acha? Comenta aqui que eu quero saber Fechou a família? Essa é a minha opinião sobre a Dominar 160, tá? A Titan, eu acho muito superior a ela Não na questão de equipamentos, mas no contexto em geral tá? Em questão de equipamentos, a Dominar... Ela tem um pouquinho a mais do que da Titan, tá? É isso aí, família. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.